No âmbito do meu desafio que lancei para os subscritores de investimentos lucrativos para sugerirem temas para o mês de maio, o Rui Lopes veio com um tema bastante interessante que tem a ver com os intermediários financeiros. Que tipo de intermediários financeiros é que vamos escolher para os nossos investimentos? É isso que vamos ver já a seguir. Todos os dias os mercados sobem e deixam. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma.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 Esta é das perguntas que mais surge para quem investe, que tipo de intermediário financeiro é que devemos escolher, se devemos optar por bancos, se devemos optar por corretoras e que, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma e quais são as implicações que isso tem para nós investidores. E para mim aqui a questão mais essencial é saber em primeiro lugar qual é a... A, a segurança do intermediário financeiro em que tu estás a colocar o teu dinheiro, ok? Mais importante do que tudo na vida é a segurança e em matéria de investimento, eu estou sempre a batalhar nesta tecla com os meus alunos, principalmente, estou sempre a batalhar nesta tecla que a segurança é o ponto número um em matéria de investimentos e finanças e é muito importante nós olharmos para... Corretoras ou bancos de investimento que nos ofereçam o máximo de segurança possível. Porque às vezes as pessoas procuram fugir aos custos né? e têm surgido cada vez mais plataformas de negociação que prometem ter custo zero. E a disclaimer aqui não existe custo zero em corretoras, ok? As corretoras não vivem dar evento, ok? As, co As corretoras não vivem dar evento, ok? As corretoras não vivem dar evento. E é muito importante nós analisarmos estes custos, sim, mas também percebemos a segurança das corretoras. Porque às vezes há corretoras que nos prometem mundos e fundos, mas estão sediadas num outro país qualquer, bem longe aqui da União Europeia, onde não tens tanta regulação, onde não tens tanta proteção, ok? E tu ao longo dos meses e dos anos vais investindo cada vez mais dinheiro lá, vais aumentando o teu bolo financeiro até que de repente foram-se as tuas ações e os teus investimentos. Então é muito importante que procures esta componente da segurança, que ter de olhar para bancos de investimento, que ter de olhar para corretores, para mim a segurança é dos componentes mais importantes em investimento e nós temos mesmo que assegurar, assegurar que temos segurança, ok? é mesmo dos pontos mais importantes para mim. Mas também queria deixar aqui um segundo ponto que eu considero que às vezes as pessoas perguntam-me, ok, mas entre um banco e uma corretora, eu já percebi tudo isso da segurança, mas entre um banco e uma corretora, o que é que nós devemos escolher? Por qual devemos optar? E aqui eu acho que parte muito de uma escolha individual, o que é que tu também te sentes mais confortável? Porque assim, os bancos normalmente têm comissões mais elevadas, mas também têm formas de proteger o teu capital, chamamos assim, que uh, as, por vezes são mais uh, interessantes do que nas corretoras. Nem sempre é assim, mas por vezes pode acontecer, ok? Agora, repara uma coisa que é muito, muito importante nesta dicotomia bancos versus corretora. Por vezes, nas corretoras tu tens uh, uma comissão baixa, uma comissão fixa, baixa, na transação das tuas ações, a que é acrescido ainda um percentual sobre o teu volume de negociação. Ou seja, imagina o caso de giro, em que para negociar ações americanas é, por exemplo, 54 cêntimos mais 0,04% sobre o número de ações que tu estás a negociar. Okay? E isto é muito interessante para quem está a investir com pouco dinheiro, com algumas centenas ou milhares de euros, mas para quem já investe grandes volumes de, de dinheiro, okay? quem já está aqui na casa das centenas de milhares de euros, ou mesmo dos milhões, pode este 0.04% já não ser tão interessante assim. Então, de repente, pode ser mais interessante para quem tem muito dinheiro estar a investir junto de bancos em que a comissão é fixa, em que, por exemplo, se paga 15 euros, imagina, por transação, mas é fixo e 15 euros sobre 1 milhão de euros não é a mesma coisa do que 15 euros sobre 100 euros o impacto é muito diferente ok e então eu acho que há esta este balanceamento a fazer se tens muito dinheiro talvez seja mais interessante olhar para os bancos se estás a operar com pouco dinheiro talvez seja mais interessante olhar para as corretoras de qualquer das formas tens que fazer esta tua própria análise Perceber em primeiro lugar então a segurança da corretora ou do banco de investimento onde estás a querer investir e por último então considerares aqui se tens muito ou pouco dinheiro e onde é que tu te sentes mais confortável conforme as comissões que te oferecerem. aqui é feita esta análise de olharmos para as corretoras e bancos de investimento perceber quais serão mais interessantes para investirmos Claro que está condicionado pela condição de cada um, mas se este conteúdo foi realmente interessante para ti, por favor, considera dar -te o teu like, esmaga aí o botão do like, que ajuda-me a crescer o canal, ajuda-me a chegar a mais pessoas que precisam de ouvir este conteúdo. Muito obrigado, soluções lucrativas, tchau, tchau.